Olá, bem-vindos ao Road to GLEX. Olá, o meu nome é Luís Azevedo Rodrigues e sou paleontólogo de dinossauros. Como é que eu decidi ser paleontólogo de dinossauros? Uh, eu não sei bem, normalmente as crianças começam por querer ser paleontólogos logo em tenra idade. Eu já fui mais tarde quando estava a estudar na universidade, mas lembro-me que talvez tenha sido porque sempre gostei de animais e outro gosto aparentemente paradoxal era o gosto pela história. O percurso que estive a fazer para estudar, para aprender, E grande parte do meu trabalho foi feito por um lado no campo, em sítios muito distantes e apelativos, como, por exemplo, na Patagónia Argentina, mas, sobretudo, a estudar as coleções que estão nos museus de História Natural. Eu trabalhei em cerca de 18 museus de História Natural, desde a América, América do Sul, Europa e eh, também na China. Eu dediquei o meu trabalho de investigação sobretudo à evolução de, dos dinossauros sauropodes, aqueles dinossauros grandes de cauda e pescoço comprido. Sempre tive o gosto pela escrita e pela divulgação de ciência. Sempre gostei de escrever artigos para os jornais para divulgar aquilo que ia aprendendo para o público em geral e provavelmente terá sido isso que cheguei até o Centro de Ciência e Viva de Lagos, onde nós pretendemos, com as nossas atividades, tornar o conhecimento e a ciência e a tecnologia acessível a todos. As pessoas, as famílias, as crianças só podem preservar e proteger aquilo que conhecem e essa é uma missão dos Centros de Ciência Viva, dar a divulgar, dar a conhecer para que todos possamos preservar.